Bom dia, Rio de Janeiro! Começando mais um The out na Austrália pra vocês, no Brasil, né? Faz quase três anos que eu não volto, como vocês já viram aí, eu estou no Brasil, eu e a minha queridíssima civil partner, mulher barra namorada, barra o que ela gosta de chamar, e nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e hoje, <risos> o que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, né? A gente turismo né porque a gente é de são paulo então a gente além de ser de são paulo a gente é da austrália hoje então a gente vem aqui fazer turismo de gringo mesmo a gente está aqui no morro da urca no rio de janeiro pra fazer um passeio de bondinha e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia aqui no rio de janeiro hoje com imagens de drone porque eu estou muito feliz que eu vou poder filmar meu drone aqui no rio de janeiro e é isso se você tá interessado nesse vídeo fica comigo e check it out <música> noção do quão bonito é a vista aqui de cima do pão do, do pão de açúcar né porque das últimas vezes que a gente veio pro Rio a gente foi duas vezes no Cristo aí a gente falou cara vamos no Cristo de novo tal não vamos não vamos aí falar ah, não vamos no Cristo de novo vamos no Pão de Açúcar que a gente nunca foi cara que vista sensacional sensacional aí eu fui falar com os caras ali para ver se eu podia fazer imagem com o drone né eu falei ah posso filmar com o drone aqui e tal os caras falaram não pode filmar com o drone não sei o que já teve problema com o drone o tá. problema com o drone aqui? Se liga, né? Tomar um açaí, né? No Rio, que faz tempo que a gente não toma. Maravilhoso. Empresa não tem açaí, mas não é aquela coisa muito boa assim, não, sabe? É meio aguado, meio estranho. Então, tomar um açaizinho, né? Beleza. Agora a gente chegou aqui é na vista bom. chinesa, que a gente tá chamando de Chinese View, porque a gente, é... View. Porque a gente é muito gringo. A gente é muito internet Cara, que lugar bonito. Esse aqui eu aproveitei pra fazer umas imagens de drone pra vocês. Porque no, no Pão de Açúcar mesmo não pode usar o drone. Mesmo. Tem né? um L ponto lá em cima. Tem um L ponto. Tipo assim, a gente é brasileiro, a gente poderia ter falado, ah, foda-se, vou usar o, o drone. Se você poderia. não tivesse perguntado, daria pra ter filmado. Mas ele quis perguntar, né? Aí perguntou, o moço falou, ah, oh, não sei, deixa eu ver. Ah, é, não. eu quis perguntar porque eu falei, cara né, eu sou brasileiro mas não precisa fazer merda né, vamos fazer o bagulho direito né, aí eu perguntei pro cara que se é legal, o cara falou eu não pode porque tem um ele ponto, É, verdade tem um é, ponto é, é do lado do aeroporto né, é verdade é uma no -fly zone total, <risos> mas beleza, aí aqui na vista chinesa não tem nada os policial não falaram nada ninguém falou nada, mas, bom beleza vamos filmar então segue aí para vocês imagens os da coxinha. vista chinesa bonito hein É agora, qual é a hora? É a hora de beber. Essa é a melhor hora, né? Do dia, a hora que você pode tomar uma cervejinha. Adoro. A gente veio aqui no Birreiras, Birre... Birreria. Birreria, Birreria, Birreria, aqui no Botafogo, a ah, uma pizza, tomou uma breja e tá vindo também o Patrick e a Thaisa, que são dois clientes meus aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar a aplicar o visto deles, etc. Ah, vamos lá tomar uma cerveja, se conhece pessoalmente, porque a gente só faz por Skype, né? Então o pessoal vai vir aí também, conviver com a gente, tomar uma cerveja e, pô, é bem legal essa interação com o pessoal aí. A gente veio aqui hoje no, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Parque Laje, vai ser mais específico. Ele é um patrimônio histórico do Rio de Janeiro e é bem legal que tem o palácio aqui na frente e tal E é o Jardim Botânico, é muito, muito bonito Não sei se eu vou conseguir fazer as imagens de drone que eu quero aqui Porque, enfim, o que mais tem no Jardim Botânico é o quê? Árvore! Então eu não sei se vão conseguir fazer muita coisa Mas vou mostrar as imagens, imagens do Jardim Botânico E pra vocês que não são do Rio de Janeiro e que querem vir fazer passeios aqui também É um lugar bacana pra vocês virem conhecer Trazer uma mina, dar uns pega E aí, vamos pegar? Não. E aí, Dona Rica? Milionária. Olha o restaurante que a Paula trouxe a gente, vem até duas tuas facas, dois galhos, um paninho na mesa. É o mesmo preço dos restaurantes de Brisbane com a né? É, porque a gente só vai é em um restaurante chique uhum. em Brisbane. Não, a gente vai uma vez a cada cinco meses. <risos> Chegou essa vez, que a gente tá no Brasil. A resolveu escolher o restaurante mais caro do Rio de Janeiro, reais um prato de arroz. E obviamente eu não, eu não peguei a entrada que... principal nenhum, eu peguei só a entrada mesmo. Eu não acho que esteja caro, Porque comparado com a... comparado com os <risos> preços que a gente já viu para aqui, gente... <risos> você vai em qualquer lugar, é que é que você tenta comprar. É verdade, então, qualquer lugar que você vai no Brasil hoje em dia tá tipo 60 reais você comer. 60, 70, 80, qualquer lugar que você vai. Tá tipo impressionante mesmo. Aí aqui ele é ter menos 45. A Paula tá começando um canal em inglês, cara, e tá ficando super legal os vídeos que ela tá fazendo. Isn't it, babe? Em breve vocês terão novidades no canal da Paula e eu tô super pensando em fazer um canal em inglês também, cara, porque eu acho muito bacana também poder explorar outros outros universos, mas eu tenho mais vergonha de ficar falando inglês ah, do isso, que a Paula. Nossa, realmente. Tem uma eu vergonha. tenho vergonha. É uma coisa assim absurda. Porque... Eu tenho vergonha. de vir aqui em Niterói, porque a gente nunca veio, e aí Niterói é longe pra caralho, todo mundo fala que Niterói é longe pra caralho, mas, porra, bonito pra caralho o lugar aqui, hein? a gente veio aqui no, no museu, e uh, tem uma vista irada daqui. <música> Rio, e eu esqueci de fazer a finalização desse vídeo do Rio, então eu estou fazendo agora no caminho a BH. A gente já está indo para Belo Horizonte, já estamos há duas horas na estrada, parando para tomar um Red Bull, uma coisinha. Já gente é na divisa de Belo Horizonte, né? A divizinha. Estamos na divisa de Belo Horizonte, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Rio de Janeiro, eu fiz várias imagens para vocês de drone que eu acho que vocês vão gostar. Vocês estão curtindo as imagens de drone que eu estou fazendo? Tá ficando legal? Vocês estão curtindo? Tá dando um up nos vídeos, né? Essas imagens que eu tenho feito. Então, a gente vai fazer a Belo Horizonte agora, três dias. E eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo da viagem. E deixem os comentários aí embaixo. Vamos ficar essa semana agora, em BH. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!